Boa noite a todos, meu nome é Catarina, sou trabalhadora da Casa Espírita Irmão de Assis e hoje teremos mais uma preleção evangélica. Antes de iniciarmos, vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade que se encontra presente, que na minha casa e na sua casa também, agradecendo por todas as bênçãos que recebemos diariamente. Pela casa que nos protege, do frio, dos perigos, por termos um leito para descansar o nosso corpo depois de um dia de trabalho, pelo alimento, pela nossa família que nos ajuda a caminhar nessa existência, que nos dá todo o suporte, nos dá todo o apoio. Agradecemos pelos nossos amigos que estão sempre presentes junto de nós. Agradecemos ao nosso trabalho, que nos dá a possibilidade de servirmos aos outros irmãos, sempre buscando o um atendimento às necessidades mais urgentes daqueles que nos procuram. Agradecemos a natureza pelo alimento que nos é fornecido, pelas plantas, pelas flores, pelos animais, pelo ar que respiramos, pela chuva que cai. Por tanta beleza que nós temos à nossa disposição. Agradecemos a doutrina que nos dá ferramentas para podermos sempre buscar a consolação para os nossos dias difíceis. O estudo que nos deixa mais lúcidos, mais serenos, mais seguros da nossa trajetória aqui na Terra. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos, que muitas vezes esquecemos de agradecer. Agradecemos ao nosso mentor, ao nosso da guarda, que está sempre do nosso lado, nos amparando, nos protegendo, nos dando alento. Esse nosso amigo querido nos convida a nos conectarmos mais firmemente com a espiritualidade, que está sempre junto de nós. Dessa forma, envolvidos por esse amor, abraçamos nossa mãe Maria. Ela nos cobre com seu manto azul de luz e proteção e nos faz sentir serenos, protegidos. Essa nossa mãe tão querida nos leva até seu filho Jesus, nosso irmão maior. E esse nosso querido irmão nos ensina a amar a tudo e a todos. A perdoar aqueles que nos ofenderam. Nos ensina misericórdia, nos ensina o um entendimento. E dessa forma, eles nos levam até nosso Pai. Nosso Criador. Que está esperando por nós, pelo nosso retorno. à casa do Pai. Esse nosso Pai tão querido tão magnânimo, tão imenso em Seu amor, em Sua misericórdia. Nos transforma, nos protege, nos ama acima de tudo. Que possamos estar sempre presentes de Deus, que Ele possa estar sempre dentro do nosso coração, em todos os momentos da nossa vida. Então, emanados...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 Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje o nosso tema é a parábola do filho pródigo. Acho que vocês já notaram que eu gosto de parábolas. Porque elas trazem o um ensinamento que a cada vez que você lê, a cada vez que você estuda, a cada nova interpretação, você descobre uma imensa verdade por trás delas. Então, é um entendimento cada vez mais em evolução. Nunca é estático, porque ela traz mensagens muitas vezes escondidas, que com o tempo, com o estudo, com a nossa meditação, nós conseguimos decifrar. E não para nunca. Cada vez que nós nos detemos ao estudo dessas parábolas, elas refletem grandes verdades que até então não tínhamos descoberto. Então, para mim, é sempre um, uma boa forma de estudo, uma boa forma de entendimento. Então, eu estou sempre buscando entender essas parábolas. Bom, a parábola do filho pródigo, muitas pessoas chamam também a parábola dos dois filhos perdidos. Normalmente, interpretamos essa parábola como apenas filho pródigo. Mas, na verdade, existe um outro filho também precisando de entendimento. Às vezes, mais do que o filho pródigo. Então, vamos ler bem devagarzinho essa parábola. E eu vou parando para que a gente possa interpretá-la à luz do Evangelho. Bom, antes de mais nada, essa parábola foi escrita há dois mil anos. Então, ela reflete uma realidade diferente do que vivemos hoje. Muitas vezes, quando lemos parábolas, interpretamos sob a luz e sob o tempo em que estamos. Mas, às vezes, precisamos ir além e tentar se colocar no lugar das pessoas que ouviram essa parábola é, para que a gente possa entender por que foi feita essas colocações usando esses exemplos. Sabemos que as parábolas, elas têm várias características, né? Então, temos a da vida rural, a vida na família. Então, essa aqui nós vamos tratar na vida da família. Então, é uma parábola que está, inclusive, no Evangelho de Lucas. E muitos dizem que essa parábola é o Evangelho dentro do Evangelho. De tão rica que ela é, de tão cheia de ensinamentos, de verdades, ela é... Com certeza, uma parábola maravilhosa. Nos traz muito ensinamento. Bom, vamos lá. Um homem tinha dois filhos. Certo dia, um mais moço disse ao pai. Pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. Então, analisando esse primeiro parágrafo. Este pai é Deus. Então, para que a gente possa entender essa parábola de maneira mais correta. Então, vamos já entender que esse pai aparentemente terreno, ele é Deus. Então, esta é a forma mais correta de interpretarmos. Tinha dois filhos e um deles pediu a sua parte na herança. Ele queria viver o mundo. Ele queria conhecer novas situações, ter novas experiências. O que, que acontece? Naquela época, existiam as famílias né, que eram de característica então, o pai tinha é, toda o... a responsabilidade de conduzir os seus filhos. Então, os filhos cresciam junto da família e eles viviam com o pai até o fim. Então, o pai falecia, o, filho, o irmão, filho mais velho assumia a responsabilidade da família e assim por diante. Então, ninguém se afastava do pai. Moravam numa aldeia, com poucas casas ao redor. Todos tinham a mesma característica. Então, um filho chegar para um pai, fala assim, olha, eu não vou mais morar com você, me dá tudo o que eu tenho, que eu diz respeito à minha parte, e eu vou embora. O que, que ia cuidar desse pai? Como que um filho saía da casa, ia embora, e esquecia de que ele era responsável, assim como os outros filhos, por cuidar desse pai que um dia estaria idoso e precisaria de cuidados? Então, foi uma grande afronta. Na verdade, foram três afrontas muito grandes. Uma com o pai, né, de você ter esse filho que estava abandonando a sua vida, ali junto dele, para ir embora para o mundo. Uma ofensa contra o irmão, porque estaria deixando para esse irmão toda a responsabilidade de cuidar do seu pai e de não querer continuar a vida em família, o que era uma grande afronta. E a aldeia, porque eles viviam em comunidade. Então vejam, quando hoje uma pessoa comete um crime, ela comete um crime contra um, um ser, mas toda a comunidade fica afetada, todos sentem aquilo que foi feito. Então todos se ofenderam e esse filho foi embora. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado, desperdiçou tudo o que tinha. Então, quando estamos vivendo junto do nosso pai, junto de Deus, né, para que possamos entender melhor, nós vivemos a nossa vida, nós trabalhamos, nós nos alegramos, tudo junto do é uma vida em que estamos seguindo os preceitos, nós estamos é, sendo conduzidos pelos seus ensinamentos. É, temos uma vida de responsabilidades, de deveres, de alegrias, todas junto do nosso Pai. Eis que alguém, eis que um filho resolve partir. A partir desse momento, ele deixa de ter a proteção desse Pai. Ele passa a viver uma vida mundana, uma vida em pecado, como foi dito na parábola. E ele se distancia deste amor, desse cuidado. Então, a analogia é de alguém que deixa a casa do pai. Hoje, se formos interpretar essa parábola, é de alguém que estava vivendo sob as luzes do evangelho, sob os cuidados daqueles que o amam, e resolve simplesmente viver uma vida de pecado, uma vida transviada, uma vida no crime, uma vida desregrada. E ela resolve ter essa experiência, ninguém a obrigou, ela quis ter essa experiência. Se ela fica junto do pai, ela tem todo o amparo, tem todo o cuidado, tem todo o amor. Mas muitos resolvem viver por conta própria, separados deste amor do pai. Separados desta proteção que o pai nos traz. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar em necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali, com a fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou. Quantos trabalhadores o meu pai tem comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Essa parábola ela tem como foco principal o arrependimento. Então esse filho saiu para a vida. Esse filho passou a ter uma vida de pecado. No começo, foi tudo legal. No começo, ele se sentia uma grande coisa. Com o tempo, ele foi vendo que ele não era coisa nenhuma. Porque ele estava distante do amor do seu pai. No início, quando ele ainda tinha força, dinheiro, vontade, foi tudo bom. Aí começou a gastar tudo. Gastando tudo, ele começou a passar fome. Naquela época, cuidar de porcos era algo, um trabalho muito depreciativo, muito humilhante. Então, a parábola nos mostra que ele foi ao fundo do poço. Então, conseguimos imaginar, colocando nos dias de hoje, o que teria acontecido a essa pessoa. Algo muito difícil, algo muito é, doloroso. Ele não tinha o que comer. Então ele buscou trabalho para poder ter pelo menos alguma forma de subsistência e encontrou a forma, o trabalho de cuidar de porcos. Como eu disse, um trabalho bastante depreciativo. Naquela época existiam alimentos que eram dados aos porcos. Né? Tinha é, uma vagem que era dada aos porcos, mas era uma vagem de pouquíssimo valor nutritivo, era somente para porcos e nem isso ele tinha para comer. Então vejo a que situação chegou esse filho. Ele se lembrou, né, que o pai dele tinha empregados e que esses empregados tinham o que comer e ele nem tinha isso. Então ele chega no momento, depois de ter passado por uma grande fase de arrogância, de orgulho, de egoísmo, não pensando em seu pai, não pensando em seu irmão, não pensando em ninguém mais. Ele vai em busca desse prazer do mundo, chega lá, se depara com todo tipo de dificuldade após esse momento de descobertas, né? que às vezes quando estamos no erro, achamos que está tudo certo, depois aos poucos vamos percebendo que tudo era um grande engano, que precisávamos nos conectar com esse amor do pai, com esse cuidado do pai, para que pudéssemos ser felizes novamente. Então, depois de passar muita fome, muito frio, muitas dificuldades, ele pensa, então, eu vou voltar para casa, peço para o meu pai que ele me receba como empregado e pelo menos eu vou ter onde dormir, vou ter o que comer. Essa é a decisão que tomamos quando chegamos lá embaixo. E que existe só algo tão grandioso, tão poderoso que está do nosso lado. Quando ninguém mais está junto de nós, ainda nós temos Deus. Essa é a certeza que todos podem ter na sua vida. Apesar de todo desespero, apesar de todo sofrimento que nós possamos passar nessa existência, e olha que existem inúmeras formas de sofrimento: perdas de entes queridos, uma grande angústia, uma situação financeira bastante complicada. Saúde bastante deficiente. Ou seja, é situações diversas porque nós possamos passar nessa existência. Quando tudo parece perdido, nós temos Deus. É esse momento em que voltamos à casa do pai. Depois de todo o sofrimento que nós temos. E os sofrimentos são Porque o pai simplesmente assentou a saída dele, o que, que ia ser feito? Quando temos filhos pequenos, nós podemos conduzi-los, eles vão aonde nós vamos, nós não deixamos eles irem em locais que não podem ir. Quando os filhos crescem, nós podemos orientá-los, nós podemos é, esclarecer os perigos do mundo, com certeza nós já fizemos durante toda essa esse tempo de criação do filho, mas se ele resolve ir embora da casa do pai, que ele resolve abandonar tudo o que ele recebeu de bênçãos, de cuidado, de proteção, o que nós vamos fazer? Simplesmente pedimos ao pai maior que os proteja. Este pai, este é, Deus... Ele está simplesmente nos protegendo. Mas se o nosso livre-arbítrio decide tomar uma atitude, decide fazer uma escolha impensada, ele espera o nosso retorno. Esta é um, é um dos grandes ensinamentos dessa parábola. E todo esse sofrimento que ele passou, nesse tempo que ele ficou perdido, não foi punição desse Deus, desse Pai. Não foi Deus que criou esse sofrimento. Nós da doutrina espírita, nós já sabemos faz tempo já que as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas dores são consequências das nossas próprias escolhas. Temos uma misericórdia tão grande que nos protege que diminui o sofrimento por causa do nosso merecimento. Mas aquilo que buscamos, nós encontramos. Esse tempo que esse filho ficou perdido, foi escolha dele. Deus não criou esta punição. Deus não cria a punição. Então, quando vemos no mundo tanta tristeza, tanta tragédia, tanta gente corrupta, tanta maldade... Isso são escolhas que estão se manifestando. E se nós estamos passando por essas dificuldades, nós estamos colhendo aquilo que um dia nós plantamos. Deus espera. Ele não promoveu o sofrimento como forma de punição. Nós mesmos buscamos a punição. Por meio das nossas ações, nós vamos colher as reações. Vamos colher os frutos que nós mesmos plantamos. Então, ele simplesmente espera. Ele permitiu a ida, porque ele não tinha como compreender. Então, nós que somos pais, né? Esses que nós que temos filhos para criar, é, filhos, netos, sobrinhos, é, e seres que a nós foram confiados. Nós temos a nossa responsabilidade de passar o maior ensinamento possível, tudo que nós pudermos passar para eles, de, do que é bom, do que é justo, do que é verdadeiro, do que deve ser feito, do que não deve ser feito. Mas as escolhas não são nossas. As escolhas são dos nossos filhos. É uma grande lição. E o sofrimento, ele é, a colheita que nós mesmos promovemos. Isso é claro, isso é bastante verdadeiro. E vamos aprendendo com a vida. Cada dia que passa, nós vamos ficando mais certos disso. Esse filho volta pedindo perdão do pai. Por isso que é a parábola do arrependimento. Chega uma hora que todos se arrependem. Sempre. Pode não ser nessa existência, mas em outra existência, esse filho vai se arrepender de ter abandonado seu pai, por ter criado sofrimento desnecessário para sua jornada. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. Com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Existe uma informação interessante aqui. Os anciãos, daquela, daquela época, né, eles eram pessoas que já estavam né, na, estabilizados na vida, já tinham é, seus bens, já estavam ali, já tinham criado seus filhos, e eles tinham Era um, uma sociedade patriarcal, então, a eles era devido muito respeito. Os anciãos, os pais... Eles não corriam, eles andavam. Em toda a sua grandeza, em todo o é, seu respeito, eles andavam. Imagina um pai que vê um filho perdido, voltando. A alegria desse pai era tão grande que ele não caminhou até esse filho. Ele saiu correndo. Tem uma expressão que diz né, que quando damos um passo em direção a Deus, Deus dá sete passos em direção a nós. Então essa é a, a grande misericórdia. Apesar de termos errado, apesar de termos trazido sofrimento para a nossa existência, apesar de termos ofendido esse pai tão grande, tão magnânimo, tão carinhoso, tão compreensivo conosco, ele ficou feliz de ah. voltando. Tem a história das ovelhas, né? Que o pastor deixa as 99 ovelhas ali, que estão bem, estão no seu aprisco, e saem em busca da ovelha perdida, mesmo sendo uma. Então, Deus, quando ele vê que o um filho está retornando a casa, ele sai correndo ao nosso encontro e se, se rejubila, fica contente, fica feliz. E a aldeia toda, com certeza, viu essa demonstração do pai correndo em direção a seu filho. Neste momento, todos souberam que ele tinha perdoado seu filho. Sabemos que quando os filhos é, criam sabores, criam é, dificuldades para a vida de todos ali, os pais não estão contentes, óbvio que não. Mas o amor de pai, o amor de mãe, sempre quer dar uma segunda, uma terceira, uma quarta oportunidade a esse filho. Nós ficamos felizes, assim como esse pai, em ver que o filho retomou o caminho do bem. Depois do puxão de orelha, com certeza acontece. Mas a felicidade de um pai, de uma mãe, de resgatar um filho perdido é imensa. Por isso que os pais terrenos hoje, apesar de tantos defeitos, tantas ainda é, situações em que ainda devemos crescer, devemos evoluir, temos muito desse pai maior, porque também ficamos contentes quando um filho se arrepende dos erros, quando um filho é, toma consciência do caminho correto. Então, acho que a, a intenção é que possamos cada vez mais irmos aprendendo por meio do Evangelho a sermos um pouco pai e mãe ideais. Perfeitos, dificilmente, pois ainda estamos num processo de evolução constante. Mas que possamos ir adquirindo aos poucos esse amor imenso, essa compreensão, esse cuidado que o nosso Pai tem conosco e que possamos sempre passar de um para o outro, para que possamos criar situações, condições de implantarmos o reino de Deus em nossa vida. Buscando no Evangelho, nós temos todas as oportunidades, todas as dicas, todas as, as verdades que são necessárias, todos os ensinamentos, para que possamos ser pessoas cada vez melhores, para que possamos ser, representantes de Deus aqui na terra. Mas, vou continuar a leitura, o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo, vamos começar a festejar, porque esse meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Além de ter recebido, ele matou um boi, Bezerro, gordo. O que, que significava isso? Que não era só para aquela pequena família, era para a aldeia inteira. Então, quando um filho se arrepende, esse pai inunda de felicidade todos aqueles que viviam ao redor. Então, todos perceberam que esse pai havia perdoado. Todos estavam convidados a essa grande festa. Deram a ele a sua melhor roupa, deram a ele o seu anel, deram a ele o alimento. E ele se sentiu amado novamente, nós somos amados pelo nosso pai, nós achamos que ao nos afastarmos dele, ele se afasta de nós, não, ele nunca se afastou de nós, nós que nos afastamos dele. E começaram a festa, enquanto isso o filho mais velho estava no campo, quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança, então chamou o empregado e perguntou, o que é que está acontecendo? O empregado respondeu, o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu, faz tantos anos que trabalho como um escravo para o senhor e nunca desobedeci uma ordem sua. Mesmo assim, o senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Agora nós chegamos na parte interessante dessa parábola. Até então falamos dos erros do filho mais novo. Agora vamos falar dos erros do filho mais velho. Esse filho que tinha o amor do pai, tinha tudo o que ele precisava, estava junto do pai. Ele se revolta, ele sente inveja, ele repara no erro do outro e não vê que ele mesmo está coberto de erros, de incompreensões. Ele é orgulhoso, ele é egoísta. Então, muitas vezes nós vemos no outro o defeito e não vemos em nós o defeito. Que nós mesmos reparamos. Esse filho... Nada dele foi tirado, foi tirado da parte do outro, ele continuava a ter a parte dele. E ele se sentiu invejoso, porque na verdade, muitas vezes, ele queria ter tido a coragem que o filho mais novo teve. Só que não teve. E ele se revolta contra essa generosidade do pai. Então, a interpretação que eu faço disso é a seguinte. Nós não cometemos erros muito graves. Gostaríamos até de ter tido as experiências que o outro teve. Mas, por medo, por temor, nós julgamos aquele que cometeu. Mesmo tendo em nós o mesmo vício, o mesmo defeito. Então, eu não vejo tanto... É, o erro no mais novo, mas também vejo o erro no mais velho. E aí eu tento buscar em mim qual erro eu estou incutindo. Será que eu estou abandonando a casa do pai ou será que eu estou julgando, sendo invejosa, orgulhosa, egoísta, como o filho mais velho? Então essa é uma interpretação bastante interessante. Por isso que fala a parábola dos dois filhos perdidos. Não é apenas um, o outro também. O outro também caiu no erro. Ele julgou. Ele viu o defeito do outro, ele se revoltou, ele não perdoou, ele não foi indulgente. O pai havia perdoado, mas ele não perdoou. Então, é essa a maneira de interpretarmos, de buscarmos em nós qual é o defeito, qual é o vício que nós levamos junto de nós. Será que se tivesse acontecido isso na minha casa, na minha família, entre os meus irmãos, será que eu teria essa atitude, generosidade em ver o meu irmão voltando? Ou eu me revoltaria, eu brigaria com o meu pai, porque ele nem respeitou o próprio pai. Ele também pecou contra seu pai, ele não foi resignado, ele não obedeceu os desígnios do seu pai que se alegrou com o retorno do seu filho pródigo. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu, mas era preciso fazer a festa, essa festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E assim termina a parábola. Que nós possamos ter esse entendimento, Sempre nos colocarmos no lugar daquele que cai. E também sempre nos colocarmos no lugar daquele que aponta o erro. E buscarmos o entendimento de que se o nosso pai maior nos dá a oportunidade de termos o livre-arbítrio, cabe a nós a escolha que formos fazer. E se esse nosso pai perdoa nova chance aquele que se arrepende, quem somos nós? para apontar o dedo, que nós sejamos generosos, que nós sejamos irmãos de verdade, daquele que cai, pois não sabemos se nós mesmos não teríamos feito a mesma coisa se tivéssemos tido um pouco mais de coragem, coragem de errar, coragem de cair. Era melhor ter ficado junto do pai, porque com o pai não teríamos nenhum problema, estaríamos protegidos, estaríamos amparados. As dificuldades da vida seriam muito melhor resolvidas se estivéssemos morando junto com nosso pai na casa dele. Mas nós deixamos, nós abandonamos, nós vamos embora, largamos essa proteção e escolhemos os nossos os nossos destinos. Que essa interpretação seja cada vez mais baseadas nas nossas vidas, nos nossos erros, nos nossos acertos, no dia a dia, e que não julguemos ninguém. Que assim seja. Eu agora, para encerrar, gostaria de ler uma prece, escrita, é, psicografada por Chico, de Emmanuel, para que possamos encerrar esse encontro de hoje. Senhor Jesus, em teu amor infinito, concede-nos a tua paz. Ensina-nos a viver e a servir em paz. Conserva-nos corações no caminho da paz. Auxilia-nos a compreendermos uns aos outros no clima de paz. Senhor, em tua misericórdia, abençoa-nos com tua paz. Agora e sempre. Que assim seja e graças a Deus. Boa noite.